A população tem uma desconfiança enorme com o CPI. Porque o histórico da CPI, no campo do legislativo, é dar em pizza, é não dar em nada. Então essa casa tem um desafio de dar uma resposta à altura. E o primeiro ponto dessa resposta é uma composição que dê condições de isonomia e equilíbrio para a comissão parlamentar de inquérito funcionar da melhor forma. Não dá para ser a CPI da blindagem, tem que ser a CPI da transparência, a CPI que tem coragem de ouvir, coragem de perguntar de ter as respostas necessárias. Eu trato os atos do dia 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado. Nós sabemos que é nossa a responsabilidade pela segurança da esplanada. Aí tem gente falando do governo federal, de órgãos internacionais. A responsabilidade é do DF. Nós, inclusive, ganhamos 23 bilhões por ano porque é a responsabilidade das forças de segurança pública do Distrito Federal. E é preciso que se apure. E a CPI tem o dever de apurar se houve, para além da omissão, que já é grave, também uma rede de conspiração golpista necessária. Esse país. A Câmara Legislativa pode fazer uma CPI para defender a democracia brasileira, porque a democracia, ela fala sobre os mandatos de todos que estão aqui sentados e empossados hoje. A democracia, ela fala sobre, sim, o direito à manifestação de todos e todas, e não a destruição, e não a tentativa de golpe de Estado. E essa vai ser a nossa defesa dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito.